bem vindo a mais uma videoaula do topo ram, nessa aula aprenderemos como exportar blocos do autocad em pontos no topo RAM CAD. digite o comando data extraction, Vai clicando no botão neste, será exibida a janela, informe o nome do arquivo do bloco DXZ no qual será exportado, no caso aqui estamos formando data extraction, pontos Clique no botão salvar Novamente clique no botão Neste Neste Vai clicando em Neste Quando chegar na página 6 Informe a opção, selecione a opção Output para exportar os dados para Excel. Salvar após salvo, terminada a exportação, clique no topo RAM, Abra um desenho no Toporã CAD, dê um clique duplo na barra vertical do lado esquerdo. Clique no menu desenhar, converter blocos em pontos, selecione o nome do arquivo que acabamos de exportar, clique em abrir e aguarde até que os dados sejam carregados. após carregar os dados clique no menu exibir clique na seleção opção configuração cor da tela informe branco propriedades clique no botão fontes ajuste no caso aqui eu ajustei para arial clique em ok agora na, na escala clique dentro da escala eu quero deixar mesmo a mesma escala e pressione enter para ajustar as alturas dos textos utilize os recursos de zoom para visualizar os pontos galera até a próxima vídeo aula